Boa noite, Dark Tenno, seja bem-vindo ao canal Dark Gamer, eu sou o Dark. Estou a mais um vídeo de Warframe. Então pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, pessoal, uh, foi-me pedido no Discord para fazer uh, o fashion frame, para trazer o fashion frame da minha Titania. Como vocês sabem, eu lancei a build da Titania e foi bem recebido. Recebi boas, uh, boas críticas pelo pessoal, por vocês nesse caso, e eu agradeço já agora. Muito obrigado mesmo quem uh, deu a sua opinião sincera sobre o canal Dark Gamer e também comentou sobre a build da Titania, então foi-me pedir para trazer o Fashion Frame da Titania, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou fazer um Fashion Frame diferente, não igual ao que tenho aqui, mas vou tentar seguir uma linha diferente em termos de cores, tanto dela como do, do da armadura e, e energia, eu vou fazer um build, um Fashion Frame com do início do zero aqui com vocês ok vou fazer um frame frame depois vou fazer no final vamos uh, após para, para o cenário eu vou depois vou apresentar para vocês no final ela no cenário ok vai ser top então primeiro vamos para aqui para o arsenal, né e vamos começar com do zero mesmo uma titânia do zero uh, vocês podem reparar aqui no seguinte só no opa não é na peço desculpa uh, é logo ao vivo já viram que é zero mil uh, reparem aqui no a ah, não temos nada e nem não sei, ok pessoal? Vamos começar do zero. Simplesmente isso. Primeiro vamos começar a mudar o capacete. Porque eu gosto mais do capacete Aurai elmite El El Ok? Eu gosto muito mais desse capacete pelas chamas azuis que tem na cabeça. Não a skin dela, eu não tenho a skin dela. Eu acho que já ouvi uma skin dela aqui. A skin prisma dela, mas eu não cheguei a comprar. Eu vou deixar ainda mesmo o tá aqui o, Nobre, eu gosto muito dessa dessa postura, a postura nobre dela é muito bonita. E pronto, aqui eu vou deixar para o final. Primeiro as cores dela, vamos escolher as cores principais dela e as pontos. Vamos escolher as cores pessoal. Primeiro prestem bem são as cores da Titânia Tem que ser consoante o vosso gosto. Não, eu acho que por exemplo, na minha opinião, uma coisa, uma coisa que eu muito gosto é preto e branco. Sempre como as cores principais eu tento ad adaptar preto e branco. Exemplo. Eu vejo sempre quais serão sempre as cores melhores e tento adaptar o máximo possível. Eu vou tentar criar uma titania branca por aqui para vocês verem de uma forma diferente. Vamos ver como é que fica porque eu não sei. Eu vou tentar criar uma aqui do início mesmo do zero. Só vamos fazer uns testes aqui com preto, aqui branco, preto. Aqui vamos tentar fazer o que? Vamos ver se é meto o vermelho nesse caso. Uh, não, não, não. Vou deixar branco nesse caso. Vou deixar branco. Isso, vou deixar aqui branco. Uh, e... Preto. Isso aí Branco, branco, preto. Ou, até... não. A gente mete um douradozinho. Isso. O que é que vocês acham? Fica assim? E a cor de energia, por exemplo, seria... Vermelho. Uh, e então, vamos que é fazer uma alteração de cor e deixar aqui vermelho então. Pronto. Assim. Depois vamos fazer aqui em regalias. Vemos aqui em front, frontal. E vamos escolher um emblema tipo... A marca que ficará à frente dela. Eu, eu, eu queria testar essa. Olha. Hum. Vamos deixar essa aqui. Porque eu acho que é bonito. E mesmo. Vamos deixar um pouco. Eu não gostei muito das marcas lá em cima vai ficar assim, é. não, não, não, assim tá bom, ok, puxar um pouco mais, eu vou meter aqui aqueles símbolos vermelhos que vocês vão meter de preto, para tentar puxar um pouco mais a cor de vermelho, isso mesmo, bem entendi, bem fez o que eu queria, e vamos, Agora para o. nós vamos pôr o emblema aqui de parte ainda. Então vamos escolher o.. as armaduras dela, depois da armadura. Então, o hum... que mudaria outra vez aqui? Eu já vou ver em termos de cores, ok? Já vimos lá. A armadura pessoal, eu na Titânia por exemplo há dois tipos de armaduras que eu gosto. Esta que está aqui é espetural, que é prisma nesse caso, veio com barro que ou okay? esta armadura por exemplo, que destaca algumas partes primes mais ou menos, então eu vou deixar essa aqui porque eu gosto mesmo, porque é o meu gosto, vocês podem usar vários tipos de armadura, até mesmo a armadura aquelas que aparecem com cores luminosas, ok? Eu consigo usar mais essas mas quem tem o gosto diferente usa a sua armadura do seu, consegue o seu gosto que vê que fica bem pessoal, essa armadura que eu estou a usar foi uma armadura comprada é, como posso dizer, eu comprei essa armadura no mercado ok, 74 coisas platinas, 75, 64 platinas é, por aí ok que vocês compram esta armadura é terceira que eu tenho que mudar aqui, com um bonito aqui isso mesmo e bonito aqui outra vez isso aí Okay. Vocês compram no mercado... Opa, falta -me uns canalegas, não é? Isso. Ok, compram no mercado por bem pouca platina mesmo. Ok. Não custa muito, é só chegar lá no mercado e comprar. Então, pessoal, como vocês podem ver, é uma titana está feita de zero. Está começando a ser feita de zero. Vamos escolher a sangue dela agora. Vendo que eu não tenho muitas, infelizmente. Hum, então... Olha, achamos que o que mais gosto de pôr nos meus, no meus frames são estas três aqui: a ah, Kitter, Prisma e Prisma. Ok, eu gosto sempre por esta porque essa destaca, destaca muitas cores em termos de dourado e vermelho também. Ah, eu vou copiar aqui mesmo, normalmente. Como vocês podem ver, ela destaca muitas cores. Pode ver, olha por aqui, vermelho. Olha aqui pessoal, ela destaca muitas cores mesmo. E deixe-me fazer um teste aqui rápido para ver uma coisa como é que ficaria se eu fizesse assim. Uh, por exemplo aqui preto dentro... Hum, preto... olha... E se eu... Trocasse esse branco para preto e trocasse o preto que estava lá para branco, vamos ver... Isso... e trocasse aqui... Para o branco... Ok... Uh, a Titânia vai ficar assim pessoal, se é que vocês não se importam, se assim, uma mudança rápida, fantástica. eu acho que assim está mais bonito, ainda por cima pelo na aqui no, no, no, no capacete dela, aquela chama, as, as chamazinhas, que é muito top mesmo, então vamos mudar aqui também, ah, aqui vai ficar assim mesmo, vamos destacar o vermelho, uh, eu gosto de alguns raframes, por exemplo, assim, a ter umas coisas diferentes, então a Titania é um dos também que eu mais gosto de personalizar, para ser sincero. Ela é muito bonita mesmo, vocês não podem negar essa parte. Vamos por aqui então, os emblemas dela. Eu vou deixar o um emblema aqui do, do da Aliança Não, não tem pois, não? Não, é do Clã então. Eu vou deixar aqui o um novo emblema do, do evento que tive, só mesmo porque é novo. Ok, olha, é muito top. ela está bonita, espero que vocês nos comentários e digam a verdade pessoal, não mintam, então vamos mudar aqui a cor da arma que está a acompanhar ela, e vamos dar uma saída aqui para vocês verem melhor, então pessoal, o que é que vocês acham, deixem nos comentários o que é que acham da Itania, ok, está bonita ou não está, espero que tenham gostado, e agora vamos para o com uma cena, vou escolher uma cena em parte e vou apresentar aqui para vocês ela muito mais top, com umas coisas mais bonitas, então pessoal, é rápido aqui, até já.